Hoje a gente vai ensinar vocês três dicas estranhas que dão super certo. Confere o vídeo! Kokemonsters mais lindos do mundo Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seiji E eu sou a Manuela Dária E vocês estão a... aqui no, no Leite com, com Biscoito. Biscoito Vocês aí do outro lado gostaram tanto do nosso vídeo 5 dicas estranhas de beleza que dão certo E a gente resolveu trazer mais 3 dicas estranhas Envolvendo várias coisas que também dão super certo Exatamente E engraçado que uma das dicas o pessoal meio que conhece Mas não sabe meio que serve por outras coisas também Então se você aí quer aprender essas três dicas diferentes Confere o vídeo Use batatas com carinha para diminuir aquelas olheiras chatas. Se o seu cabelo é liso demais ou a peruca que você vai usar é lisa e não tá querendo parar o grampo, use um pouquinho de fixador de cabelo no grampo e pronto, tá tudo feito. Sabe aqueles lencinhos umedecidos que a gente usa pra tirar maquiagem? Você pode usar pra tudo. Eu, particularmente, uso pra limpar os meus tênis. Olha só, que maneiro. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o comentário de vocês aqui embaixo. Deixa também o like de vocês aqui embaixo. O like de vocês é muito importante, porque isso ajuda a gente. Incentiva o nosso coraçãozinho a trazer mais coisas pra vocês. A continuar. Exatamente. E não se esqueça de se inscrever pra você não perder tudo que tá acontecendo por aqui. É isso aí. Até a próxima e falou!